Para lidar também com algo que é muito importante, senador, queria até ou, isso até foi um objeto de uma discussão importante no grupo, que é a questão é, dos videogames, né? Ou seja, 75%, eu fiquei sabe, eu fiquei estarrecido com esse, esse número. 75% das pessoas no Brasil jogam videogame. Eu inclusive, tá? Quer dizer que eu jogo videogame? Jogo mesmo, senador. Eu sei que eu sei que o senhor está me olhando bem estranho, mas eu jogo videogame. Estou brincando, estou brincando. Estou brincando. Eu tenho cinco Filhos, sim. viu? E se eu dizer que eles não jogam, eu estou aqui é, a eles jogam. Não, parece que... vai ser Uma estatística que diz que os jovens entre, entre 12 até 25 anos, 80% jogam videogame de alguma forma. Por incrível que pareça, a maioria são mulheres, né? Que jogam no celular, só que elas não jogam online, né? Inclusive porque elas são vítimas de perseguição e de ódio nessas comunidades, né? Olha só, então tem alguma coisa acontecendo que não se pode ignorar, mas que é preciso dialogar, conversar, tratar. Eu jogo também. né? Então a gente precisa entender isso como parte de uma indústria, entender também como parte de um fenômeno social. E a gente precisa levar a política para esse lugar. Né? Não pode ser um território em que as pessoas se sintam no direito de odiar então não é questão de proibir não é nada disso, eu não quero que proíbe videogame porque eu vou perder uma parte muito importante da minha, do pouco tempo de diversão que eu tenho agora principalmente sendo ministro de estado mas eu, mas eu e ele também joga videogame que eu sei então eu já escolhi os meus assessores saber, pergunto que jogos você joga para a gente formar uma comunidade de jogadores, estou brincando isso não não, é, não é a menor possibilidade de fazer isso é, agora a questão do discurso de ódio para nós é fundamental. Então, por isso faz parte da, da política de educação em direitos humanos. Entramos nesse ponto. A política de educação e cultura em direitos humanos. É, nós temos uma missão muito importante, que é construir primeiro um, o que a gente chama de um plano de cidadania digital. Está sendo construído pela assessora, que eu que eu apontei como assessora, a professora Letícia Cesarino. Um plano de cidadania digital para a gente lidar, inclusive, com essas questões ligadas aos jogos, uso de redes sociais, como é que as escolas podem ajudar nisso, conversando muito com o ministro Camilo, e também uma revisão do Programa Nacional de Educação Continuada e Direitos Humanos. Vamos tratar disso. Como é que a gente faz para educar as instituições, forças policiais? Vamos pensar, fazer um grande diagnóstico em relação a isso. Tá? É...